começamos a, a, a conversar a construir algo e a irmã dela já tinha feito aula comigo, ela fazia aula comigo ela já tinha feito, ela falou assim, Carol já que você não consegue ver nada eu vou te perguntar, você gosta do que você faz? você quer parar Nossa, de fazer só. o que você faz? eu falei, não, eu amo o que eu gastando, faço nível. o que eu mais amo é dar Pode aula de ginástica mas é legal. o que mais me desgasta Depois eu adoro o contato com as pessoas, eu gostando. adoro o exercício ritmado, eu adoro me lá, exercitar lá, eu, eu amo tempo. isso, mas eu estou num, num nível dia, assim domingo, domingo. ela falou assim, então tá bom Ó, oh, escuta isso. é legal. Você então, dá aula pra quantas pessoas? Aí. Eu falei, ah, quantas cabem na a sala vontade, Depende, né? Entendi que tem cabe 30. Né? Então tem. no máximo 30. Pois é, muito. Então, se você séria. dá aula pra 30 pessoas, você vai dar aula pra 30 mil. Gente. Eu falei, gente eu sei, do céu, eu vim aqui pra na desacelerar. Na <risos> essa mulher é louca. Obrigada! É, tchau <risos> 30. <risos> eu falei, não, aí eu peguei e falei, ah, vai. Aí ela falou, é, você vai dar aula pra 30 mil. Eu falei, não, não tem como. Como não tem como? Você vai criar um canal no YouTube eu falei não filha não gosto de rede social não gosto aí ela vai começar a gostar aí eu falei não mas aí ela foi insistindo tentando colocar na minha cabeça mostrando e aí logo começou o Snapchat aí ela ficou assim ó ninguém te vê lá treina lá faz vídeo lá que você vai começar a se soltar aí eu fazia só ela via né ninguém mais no mundo aí ela falava tá ridículo você não consegue passar seu carisma que ela lá não é você pelo amor de Deus, você tem que falar com quem tá do outro lado Fala, é, Tem que ser você É você que faz sucesso Suas salas são lotadas porque é você Porque você tem carisma É o seu carisma que tem que aparecer E eu falei, mas como que coloca isso ali? Ela falou, eu não sei, se vira, mas tá ridículo Não é assim, vomitando na minha cara Entendeu? Aí eu peguei E aí eu ouvia são as boas. É, é, grande, grande não é maravilhosa Tô com ela até hoje, grande uma vez grande, por mês eu tô Simone. lá Levando ovada na cabeça que ela dá até hoje Na minha cabeça mas tá é assim que é bom, né? Simone, queremos você aqui. É, Simone, queremos ela. você aqui, Simone. Ela é babado. É, Simone Nassif. Aí... Árabe. É. Aí eu comecei, ia seguindo os conselhos dela, até que chegou um dia que ela falou assim, se a próxima vez que você vier aqui, se não tiver um canal no YouTube, você nem entra. Porque ela hum. tava me incentivando, me empurrando, e eu não ia, não fazia, ficava no Snapzinho ali pra ninguém ver, né, e tal. Aí peguei e falei pro meu marido, falei, Ai, me ajuda, vamos fazer um vídeo logo? Gente, fiz um vídeo, ficou, pode falar? Pode. Ficou uma bosta, uma bosta. Aí eu olhei aquilo e falei, não, não dá. Aí eu peguei e falei, não, se eu quero fazer, eu vou atrás de alguém. Eu comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar, achei um cara, que também trabalha comigo até hoje. E aí falei pra ele, é, ele era advogado, eu falei, ó, oh, tô precisando, me indicaram você como videomaker, porque eu fui atrás de vários videomakers, e era muito caro, era absurdo. E aí ele falou, não, ó, eu sou advogado, tô querendo pensando em trabalhar com isso. Falei, demorou, vamos começar junto? Vamos, começamos junto. E aí ele tinha uma câmera que era emprestada, um negócio também que só, só descobri hoje em dia, tipo assim, um ano que eu, faz um ano que eu descobri que a câmera era emprestada, nem sabia. Tipo, foi massa pra Sim. caramba. E aí o Carlos... E aí, ele, no final das contas, montou uma produtora e a gente foi crescendo, crescendo, crescendo. Ele montou crescendo. uma produtora e conseguiu ir pra é, frente. Que é. massa! Aí, hoje em dia, até hoje, é ele que, que grava os meus vídeos, né? E a gente foi estruturando as coisas e tal. Só que daí, nesse, nesse, naquele primeiro momento, gravei com ele e aí, assim, não era eu. Eu olhava ali e via que não era eu. Eu tava muito ainda travada. A Simone olhou e falou, vai, solta isso aí. É isso aí. Aos poucos, você vai se soltando. E aí foi indo. Aí ela foi sempre me orientando. Não, tá feio isso aqui não, isso aqui sim. Muda aqui, papapá, E aí eu fui conseguindo ficar livre. Então hoje eu faço meu canal ah, de pessoal. forma... Igual a gente eu tá aqui, livre. Lindo, lindo. Sabe? Gostoso. Até você Pode gravando parte. os stories Pode. que você gravou aqui nos bastidores, Pode. dá pra eu ver que, que, que você que faz que normalmente. normalmente. Você não ativa um... O um uhum. personagem ah, sim coloca, então, faz assim, natural. Uhum. Né? E aí é foi, daí comigo, comecei, tá? é... aí la... ver, joguei legal, o canal, tá, só que assim, aconteceu aí. uma coisa muito interessante. A, vontade, A gente tá gravou sozinho, alguns tá vídeos e divertindo? eles ficaram meio que sem de ali. E eu pensei, eu também, ah, quanto que será que é o momento é certo, vamos esperar, séria. vamos esperar. O dono da vamos academia que eu estava trabalhando chegou em mim e falou, olha, nós vamos passar por uma reestruturação, não vão existir mais as aulas de ginástica. E eu era coordenadora da parte de ginástica da academia. E dava aula de ginástica. Ou seja, bye bye, está desempregada. Naquele momento eu falei, caraca, e agora? Né? Era, tipo, minha renda principal e, e eu fiquei bem preocupada. Quando eu cheguei para contar para as minhas alunas que era o último mês, pelo amor de Deus, nossa, foi um motim. Pelo amor de Deus, a gente gosta de aula, o que, que a gente faz e tal, tal, tal. Porque eu falei, ó, oh, quer saber? É assim. Aí eu peguei e pensei comigo, agora é o momento. Eu falei, ó, oh, eu vou soltar um canal, no, abrir um canal no YouTube e vou colocar as nossas aulas lá, aí vocês fazem online comigo. Aí, beleza, a gente fez uma despedida e tal, dei a aula esse, esse mês aí, e soltei o canal bem no dia que eu parei de dar aula. Então, acho que isso também foi uma, uma coisinha para me encorajar naquele momento, sabe? Sim. E aí, soltei o canal, daí de cara, óbvio, não tinha quase nada de inscrito, mas as minhas alunas acabaram se inscrevendo, então tinha algumas inscritas ali, uns comentáriozinhos ali que eu já, ah, legal, ia, respondia, papapá, mas de repente começou a, começar a aparecer um povo diferente. Isso foi quando? Ah, agosto de 2016. Uhum. Aí começou a aparecer uma pessoinha diferente aqui, uma pessoinha diferente ali. Eu lembro da primeira, gente, o nome da primeira que comentou que eu falei, opa, essa aí eu não conheço. Paula Etnia Brasil era o nome dela no, no YouTube. Nossa, cara, eu lembro o nome de todo mundo. Gente, mas é porque é marcante. Sim, isso, é, né? Muito legal isso. É massa. Eu admiro. Se você fez você... mal pra Carol, saiba, ela tem seu nome <risos> <risos> até hoje. Tá <Está> aqui, ó. <risos> é na cabeça dela. Mas é, é legal isso, né? Ser grata por cada pessoa que, é. que abriu uma porta. E tem que ser, né? Uhum, claro. Porque uma pessoa... Eu, eu vi... Oh, diferente gente. Ai, meu Deus. Ao fiquei... Etnia Brasil. Paula Etnia Brasil. Faz Grande tempo que eu não Paula. vejo ela nos comentários. Faz bastante tempo que eu não vejo ela. Mas ela deve estar por ali ainda. É porque agora tem bastante, graças a é Deus. É difícil, né? Então é difícil de, de achar. Mas é. eu vi ela sempre. E, aí, falei, e não nossa. era ao vivo era Você grava, gravava, gravadinho. postava ok tá. e aí, Um aulão, como se fosse, se fosse na academia Não Como aí que era eram os assim, primeiros vídeos Eu parei de trabalhar na academia como, a, como coordenadora e como professora de ginástica Mas aí eu peguei falei Gente, eu preciso fazer dinheiro, né como é que eu vou ver de quê? Então eu fui pegando aluno de personal Então minha vida ficou mais louca do que antes Entendeu? Aí era babado, correria confusão Aí era, lá, lá, sábado e domingo gravava. Sábado, domingo, feriado, gravava. Então, no sábado, sentava lá, ó, vou gravar isso, isso, isso, isso, isso. Gravava cinco, seis vídeos. Ah, esse aqui solta na segunda e na quarta. Esse aqui na, na segunda na quarta. Ixi, vai faltar vídeo para semana que vem. Caramba! E vai gravar aqui, ó, gra hora do almoço, vai, bora, vamos gravar. Então, aí eu deixava tudo já pré-organizado. Gravava e ia soltando. E aí eu, desde o começo, eu quis colocar vídeo certinho, não adianta nada falar assim ah, não deu tempo, não, não vou fazer, não se a ideia era tocar o canal, era pra fazer certinho então Sim. Uhum. comecei com três vezes na semana daí ficou insustentável pra mim passei pra duas vezes na semana, porque eu não tava tendo tempo de gravar mesmo por conta da correria e não, não entrava dinheiro de nenhum outro lugar pelo contrário, né, eu pagava o Carlos ali a equipe dele pra, pra fazer os vídeos e tudo mais e aí falei, meu, tem que trabalhar uhum. e, e o aí... retorno demorou pra vir, ah, né demora pra caramba, né, você investe bastante e demora, tanto que as duas primeiras mensalidades que eu paguei pro Carlos, foi minha mãe que pagou. Então, eu cheguei na minha mãe e falei, ai mãe, eu tô querendo fazer um negócio assim, assim, assim, mas é caro para danar. E aí, ela falou, não, vai, faz, pode, pode dar um cheque? Falei, pode, demorou. Foi. Aí, paguei ele, a primeiro mês e segundo mês. Aí, depois eu falei, não, mãe, vai. Calma que eu peguei uns aluninhos novos, agora vai, agora vai. Aí, foi indo. E... E aí, até. Ah, tá. Aí eu lembro das dos primeiros inscritos e tal, até que chegou um momento, porque a gente fica mesmo, né? A gente tá lá se esforçando, não entra dinheiro. E aí assim, você tá cansada também, pá. E aí eu lembro que um dia eu tava bem cansada. E aí, pouco movimento no canal até. Aí eu tava viajando e o Carlos me ligou e falou assim: ou, oh, entra no canal, eu não sei o que aconteceu, deu um boom! Eu falei, eita! Aí eu entrei, tinha 10 mil inscritos. Eu falei, caraca! Que, que é isso? Daí, sabe quando dá um, um gás novo? E aí foi indo. Aí o canal foi continuando crescendo. E aí eu pensei comigo e falei, não. Cada uma pessoa nova que tiver aqui é muito importante. Cada uma pessoa que tiver nova aqui é motivo de celebrar. A gente não tem que ficar focando em grandes números. Uhum. E aí, tanto que tinha gente... Quando assim, por exemplo, agora bateu 4 milhões no canal. A hora que bateu Nossa 4 senhora. milhões, eu nem tinha percebido. Tava 3.9, alguém numa live falou, vai bater 4 milhões. Eu falei, hã? Não acredito. Aí que eu fui ver, gente, tá 3.9, sabe? Você consegue contabilizar esse número? Ou você não pensa que são pessoas... Ah, eu penso, mas assim, eu não acho... Não dá um bug na mente? Às vezes você pensa que são só números crescendo. É legal, é muito bom. Mas eu não, eu acho que cada um novo ele... é muito massa. Dá um oi pra galera lá, ó. Pra, pra ele poder... <risos> <risos> <risos> pra poder chamar tá a live? galera. Tá na live? Não acredito. Ô, gente, olha. Eu não tô aí na live com vocês. Porque eu estou aqui com essas maravilhas.